Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a comprar o seu imóvel. Estou vindo aqui no atendimento que um cliente solicitou para gente no, na sexta-feira passada, hoje é segunda-feira, a gente está passando por uma cri, crise terrível de coronavírus. Cidade de Curitiba, como você dá para ver aí, Tá parada, tô com meu colega aqui, o Arielzinho. Dá um tchau, Arielzinho. É, dia 30 de março, pessoal. Estamos aqui indo pro atendimento agora. E aqui a máquina não para. A gente vai fazer um atendimento com o cliente aqui para mostrar duas salas. Mas depois eu quero conversar um pouquinho com você sobre tudo que tá acontecendo em Curitiba e no mundo. Melhor, no Brasil, a respeito dos financiamentos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander. O que eles estão fazendo na questão de imóveis, financiamento imobiliário, como é que tá funcionando e como é que ficou para as pessoas que já compraram imóveis e estão paradas aí por causa desse coronavírus. Então fica comigo e se você já gostou do assunto do vídeo de hoje, já clica aqui embaixo em gostei do vídeo, assina o canal e vem comigo, bora! acabou de fazer o atendimento lá no, no empreendimento onde nós estávamos indo para para fazer lá atender o cliente né óbvio e estamos aqui no escritório e eu queria conversar um pouquinho com você sobre os financiamentos muitas pessoas estão me perguntando aqui no canal sobre o financiamento como é que vai ser se vai atrasar se não vai atrasar mas antes de qualquer coisa tudo isso que está acontecendo aí no Brasil e no mundo né é é, é uma forma da gente parar pensar, refletir, nos organizarmos para começar a vida novamente, que com certeza não vai ser igual como já estávamos, né? Mas sobre financiamento, eu, ta... eu tinha gravado um vídeo falando sobre o financiamento da Caixa, sobre essa paralisação inteira, na semana, três dias mais ou menos atrás, e como o vídeo ele se torna muito perecível em tão pouco tempo por causa do coronavírus, eu decidi gravar agora aqui sem editar em nada e vou jogar e vou subir esse vídeo para vocês, tá? O que está acontecendo? Com a questão do coronavírus, óbvio tá está todo mundo escutando sobre isso, os bancos eles estão solicitando, estavam solicitando, é, permitindo é, a pausa de até 60 dias das, das parcelas de financiamento e também das parcelas de financiamento habitacional e também financiamento de automóveis, tá? Então a Caixa estava nessa, o Itaú, o Bradesco e o Santander. O Banco do Brasil, até uns 5 dias atrás, não tinha falado, não estava falando nada sobre isso. Mas hoje, no dia 30, hoje é dia 30, né, Ariel? Dia 30, isso mesmo. 30 de março, o Banco do Brasil já se pronunciou e também está é, aderindo né, a essa, essa paralisação aí dos, dos financiamentos. E como é que vai ficar? Quais são os bancos eu já falei, como é que, como é, que é possível pedir essa, essa, essa paralisação? Primeiro, não vá até as agências, tá gente? Eu estou verificando aqui no, no, no, no, no site, várias pessoas não estão conseguindo fazer o contato por telefone, realmente isso é uma, uma situação não né, premeditada, então todas as pessoas estão ligando ao mesmo tempo e vai demorar um pouquinho, a gente tem que ter paciência. Nós estamos em casa, precisamos ter paciência e ligar lá no banco, ou então fazer pelo é, internet bank, né? Os clientes da Caixa vão poder fazer pelo aquele sistema um APP da, de habitação. É possível fazer a solicitação de paralisação ali, tá? Então todos os bancos podem ficar tranquilos, estão estão aderindo e aderiram a essa situação. E, e o que aconteceu de três, quatro dias para cá, para hoje é que não só financiamento de casa, como de automóveis a Caixa, pelo menos, também está liberando e fazendo a paralisação para CDC, empréstimo pessoal né, e para microempresário. Tá? Então, é, a diferença da Caixa para outros bancos, que eu estava verificando aqui, liguei e falei com algumas pessoas, é que a Caixa estava também fazendo por 60 dias... E hoje ela já está paralisando por 90 dias. Então quem fez o pedido, já viu, esse, é, viu algumas informações sobre isso e, e já pediu a paralisação por 60 dias, pode ficar tranquilo, vocês devem receber uma mensagem e esses 60 dias vão ser renovados para 90 dias, tá? E quem é que pode fazer esse, esse, esse pedido, né? Todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Aí entra um pequeno detalhe, todas as pessoas físicas e jurídicas que podem fazer o pedido. Por que que podem fazer o pedido? Porque os bancos, por exemplo, o Itaú, o Santander, a, a, o, Itaú, o, Santander o, o Bradesco e o Banco do Brasil só permitem as pessoas que estão com seus financiamentos em dia. Se você estiver atrasado, eles não estão permitindo fazer a paralisação. Eles estão ouvindo, estão negociando, renegociando algumas situações, estão facilitando, mas eles não permitem a paralisação por 90 dias. Então você precisa estar em dia com as suas parcelas. E a Caixa é o único banco que, até há muito tempo atrás, falei algumas coisas sobre a Caixa, alguns anos atrás, tem uns vídeos aí. Hoje ela tem realmente é, mostrado que é um banco que está muito preocupado com os com seus clientes né, e com toda a situação. E ela é o único banco que permite você solicitar a paralisação, agora até 90 dias para mesmo clientes com inadimplência, tá? Ou seja, se você tiver inadimplentes, só teve um detalhe aí que quando eu gravei o vídeo passado, né, que acabou ficando perecível, ela estava aceitando inadimplentes com até 60 dias. E hoje já fiquei sabendo que mudou, são você não pode ter é, mais que 20 dias, tá? Então se você tem, está em dia com a caixa, ou você tá inadimplente até 20 dias, é possível, então corre lá, porque mais de 700 mil famílias já pediram essa paralisação e tenho certeza que se você não fez, é preciso você fazer sim, porque isso vai te ajudar aí no teu dia a dia com tudo isso que está acontecendo. Mais um detalhe que eu queria falar aqui para vocês a respeito da paralisação é que não tem nenhum é, limite de valor, ela tanto é para clientes que fizeram é, financiamento de 1 um milhão, de 2 milhões, 3 milhões, como é para clientes que fez financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não tem nenhuma distinção todos nós estamos no mesmo barco então o que foi feito aí é justamente para poder ajudar todos a diferença também é que a caixa ela está não permite que alguns clientes façam a paralisação quais são eles são os clientes que estão utiliza que está utilizando o FGTS como abono no, no, no, na parcela mensal do financiamento, esses clientes não vão poder solicitar essa paralisação de 90 dias, 90 dias. e os clientes que deram os imóveis como, como, como garantia, né? que é aquela operação, se eu não me engano, é, é, é kit, né? home equity, é se eu não me engano, ela, eles também não poderão solicitar desde que eles não tenham pago 11 parcelas, entendeu? Então todos que tiverem inadimplentes mais de 20 dias, todos que estiverem utilizando o FGTS como, parce... como abatimento nas parcelas e todos aqueles que estão utilizando o Home E-Kit, a operação que dá o imóvel como pagamento e que não tenha pago aí 11 parcelas, esses também não poderão fazer. Os novos financiamentos, vocês que estão fazendo nossos novos financiamentos, vai ter realmente algum atraso, muito pouca agência está trabalhando com um pessoal muito restrito ali para poder fazer análise, vai levar um pouquinho sim de tempo, então peço que vocês tenham paciência e assim que passar todo esse surto, tudo vai voltar ao normal. Espero ter ajudado vocês, entrem no app da Caixa Econômica Federal, Entre pelo, pelo Internet Bank, Faça ligação para a sua agência, não é preciso ir lá, Espero que realmente você se cuide para que você possa também preservar a saúde das pessoas que você ama dentro dessa, da sua casa. Um forte abraço para você. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aqui o vídeo. Não esquece de clicar aqui em se inscrever porque dessa forma você ajuda o canal a crescer aqui na comunidade, tá bom? Até mais. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Ah, e rapidinho, falei que ia falar a respeito, como diz aí, vários colegas de profissões. Escuta, o Guimarães, hein?